Olá, meu nome é Luciana, sou professora especialista, responsável pela disciplina de projetos de aprendizagem baseados no uso de novas tecnologias. Seja bem-vindo a compartilhar e aprender mais sobre esse tema nessa nova etapa do seu curso. Para que você me conheça melhor, falarei um pouco de minha formação. Sou graduada em ciência da computação, mestre em informática e doutora em engenharia de sistemas e computação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente,